Fala pessoal, meu nome é Rafael de Moura, sou fundador da escola Construindo o Seu Clã e no vídeo de hoje nós vamos entender a origem da palavra humor e como que a gente pode utilizar este recurso para prosperar financeiramente, melhorar as nossas relações pessoais e ainda se tornar uma pessoa mais bonita. Legal, né? E por falar nisso, eu quero saber como anda o seu humor. Tá de bom humor? Tá jururu? Tá brigando com todo mundo? Ó, Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, roda a vinheta, porque já vai começar mais uma aula. Na língua portuguesa, a palavra humor se originou a partir da raiz do latim. Humor, que por sua vez, deriva do termo humere, que quer dizer líquido, molhado, molhadinho, molhadácio, molhadão. E esse significado está relacionado a uma crença antiga dos antigos gregos, que acreditavam que os seres humanos eram preenchidos por quatro líquidos básicos que eram conhecidos como humores. Cada líquido simbolizava um elemento básico da natureza, água, terra, fogo e ar. Interessante, né, gente? O equilíbrio desses líquidos, então, eles determinavam a nossa saúde, a nossa felicidade. Então a medicina parte também do humor. Existem características de personalidade, onde a gente vai encontrar pessoas mais extrovertidas, mais bem-humoradas, e outras pessoas que não, que são pessoas mais fechadas, mais tímidas, e está tudo bem. O legal é que existem técnicas e ferramentas para a gente trabalhar e melhorar o nosso bom humor. Vamos imaginar o humor como um músculo, você tem que levar ele para a academia. O método que eu desenvolvi é um excelente recurso para fazer isso. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas para que eu vou ser uma pessoa bem-humorada? Eu gosto de não ser uma pessoa bem-humorada. Bom, gente, lembra que eu falei para você que a gente pode prosperar através do bom humor? A verdade é que hoje em dia ninguém suporta mais uma pessoa mal humorado, uma pessoa irritada, uma pessoa estressada, uma pessoa que briga, uma pessoa que é fechada. A gente não quer ficar perto das pessoas. Se você é vendedor, você vai vender melhor, se você estiver bem-humorado. Se você é professor, professora, você vai conseguir contagiar mais os seus alunos, vai chamar a atenção deles, seu trabalho vai ficar mais leve, eles não vão ficar dispersos. Se você é empresário e tem bom humor, os seus funcionários vão ficar mais... Afetivos contigo vão ser pessoas que vão querer estar perto de você e logo eles vão trabalhar melhor para você. Por isso que é importante você trabalhar essa academia do bom humor. Falando de outra coisa importante em relação ao bom humor. Quando a gente ri, sorri e dá uma gargalhada, a gente libera hormônios importantíssimos para a nossa saúde. Esses hormônios, eles correm pelo nosso corpo e eles fazem o quê? Eles aliviam os nossos sintomas de estresse, de ansiedade, diminui a nossa depressão, ou seja, é um excelente remédio natural que pode ser provocado pelo nosso bom humor. E mais, gente... Quando a gente está sorrindo, quando a gente está feliz, quando a gente é uma pessoa bem humorada, a gente atrai o nosso padre, a gente atrai melhor os parceiros e parceiras. E é por isso que a gente se torna mais bonito ou bonito. Assim como um pavão né, que abre as suas asas e brilha e ilumina para atrair a sua, a sua parceira, a gente quando sorri, quando está feliz, quando está de bom humor, a gente também atrai coisas boas para a gente. Então a gente só tem a ganhar com o um bom humor. Tá, Rafael, mas e aí? Olha só, meu dia a dia é corrido, meus filhos não param quieto, meu marido anda chato pra caramba, como é que eu vou fazer para trabalhar o meu bom humor? Como é que eu vou ter bom humor no meio dessa crise toda que a gente está vivendo? Através das técnicas que a palhaçaria terapêutica nos oferece. Que técnicas são essas? Bom, existem várias formas de nós trabalhar o nosso bom humor. A primeira delas é inundando o nosso cérebro de hormônios que geram prazer e felicidade. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a risoterapia. A gente vai começar a provocar o riso, o sorriso, a gargalhada e a partir daí o nosso cérebro vai ser enganado e ele vai ser obrigado a produzir esses hormônios esses hormônios vão vir para o nosso corpo e a gente vai sentir uma sensação de bem estar. Outra coisa importante que a gente pode fazer é criar uma lista diária de coisas gostosas para a gente fazer. A gente vai separar 10 minutos para ligar para uma pessoa que a gente gosta. A gente vai separar mais 5 minutos para a gente comer um doce que a gente gosta. Isso tudo vai nos dando prazer e o prazer vai colorindo a nossa vida. Isso vai nos gerando bom humor. Outra coisa importante que a gente tem que cuidar é aquilo que a gente fala. Eu não gosto disso, eu não quero, eu não vou, eu não, eu não, eu não. Existe a técnica do sim, dizer sim para tudo, isso mesmo. A gente poder ser uma pessoa mais positiva, afirmativa, e isso a gente também vai trabalhar aqui na palhaçaria terapêutica. A técnica do sim. Outra coisa interessante é mexer no nosso mindset. E o que é o um mindset? De uma forma grosseira, simples e prática, para explicar para vocês, é o mecanismo, é a forma como os nossos pensamentos são produzidos. Ou seja, se nós nascemos e crescemos numa cultura pessimista, aonde o nosso pai diz não para tudo, aonde a nossa mãe nos proíbe de tudo, onde a gente convive com pessoas que têm um pensamento negativo, a gente tende a crescer e pensar assim. Então, na palhaçaria terapêutica, uma coisa muito legal é que a gente aprende né, a transformar uma queda um tombo, um erro em um grande sucesso, não é assim? o palhaço cai no chão e aí é que acontece o um riso, e é isso que a gente faz aqui na palhaçaria terapêutica a gente pega todos os nossos fracassos e transforma eles em grandes espetáculos, bom tem muitas coisas que a gente pode fazer e eu quero te fazer um convite, se você quiser saber mais sobre a palhaçaria terapêutica clica no link que está em algum lugar aqui desse vídeo e te inscreve no curso de introdução à palhaçaria terapêutica, ele é gratuito e você vai entender exatamente como funciona o meu método. Ah, e não se esquece, aqui na descrição desse vídeo também tem o link para você participar do nosso grupo do Telegram. Lá eu coloco dicas, pequenas doses de alegria que vão te ajudar a tornar a sua vida mais feliz e você é uma pessoa bem humorada. Para que? Para você conseguir prosperar no seu trabalho, Prosperar na sua vida pessoal, ter mais saúde e viver com leveza. Afinal de contas, essa vida é tão curta que um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Já dizia Charlie Chaplin. Meu nome é Rafael de Moura, eu sou fundador da Escola Construindo o Seu Cláudio. Um prazer ter você aqui comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau!